O que é que te cativou para começar a ler os livros, a ver os filmes, se calhar? Ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes? E como é fechaste ao canal? Muito bem, então, eu sou a Inés Anaclete e faço parte do TT, que é o Talk and Talk. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos trazer um conteúdo muito especial. Em setembro de 2023, fui convidada pela Planeta de Livros, a editora de Tolkien aqui em Portugal, para estar presente no programa Curto Circuito da SIC Radical. O Curto Circuito é um talk show onde os convidados falam sobre vários temas da atualidade, sendo a audiência um público mais jovem. A SIC Radical é um dos canais irmãos da SIC, que é um dos maiores canais generalistas de Portugal. Eu fui ao programa com o objetivo de falar sobre, adivinhem, J.R.R. Tolkien, pois a Planeta havia lançado recentemente O Hobbit e a série Os Anéis do Poder tinha acabado de estrear. Eu quero agradecer à Planeta de Livros, como sempre, pela confiança, à Rebeca por me ter acompanhado, à Maria e ao Ricardo, que eram os apresentadores, e à Rita, produtora do programa, por me terem recebido. E é claro, agradeço também, como sempre, ao TT e a todos vocês. O programa foi ao ar a 11 de setembro, um domingo, às 10 e meia da manhã. Agora, apresento-vos aqui a minha participação no programa. Espero que gostem. PS, peço desculpa pelas frases que vão aparecendo no rodapé, e vocês vão ver porquê. vai-nos ajudar em questões de gramática, em questões de semântica, ou então vai-nos falar sobre o livro Hobbit, das duas uma. O que é que preferes? Eu prefiro o Hobbit. Ok, obrigada Inês. Também. Inês Anaclete, youtuber, bem-vinda aqui ao, ao Curto Circuito. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite também. Obrigada a nós. Só dar aqui um pequeno contexto. Queres dar contexto? Não, <risos> não. não prefiro que deixes tu. Ah, eu, é, ok, eu agora estou um bocado nervoso. Queres muito um dos anéis? Queres contar? Não, prefiro que fosses tu. Ok, eu conto. Tu... Então basicamente, só para perceber aqui, para que a malta é que não sabe, estamos a falar de Tolkien, que é um escritor que... Não, já não está cá, já, já está morto. Está morto. Bastante, mas bastante é um morto. escritor com mais sucesso todos os tempos. Sim, é, é, pode ser muito, um bocado discutível, mas pode ser... -se é. a à frente da Inês. É. É. Olha, um, dos vá, vamos... um dos mais aclamados. E agora uh, vai haver uma celebração. Está a haver uma nova série na Amazon Prime. O senhor vai ser basicamente os poder. E tu vais falar um bocadinho disso, se não estou enganado. E também como é que tu chegaste a este universo de Tolkien. Também tens um programa chamado, que colaboras no canal Tolkien, Talk and Talk. Agora, Inês, explicar um bocadinho. Primeiramente, como é que tu chegaste a este universo? O que é que te cativou para começares a ler os livros, a ver os filmes, se calhar? Ou o que é que puxou primeiro, se foi os livros ou os filmes? E como é que chegaste ao canal? Muito bem. Então, eu sou Inês Anaclete e faço parte do TT, que é o Tolkien Talk. E eu cheguei aos Senhor dos Anéis como muita gente, se calhar da minha geração, chegou. Que foi através da, tri... da, tri... da trilogia do de de Peter espanholas. Jackson. Exatamente. Eu, em 2001, tinha seis anos. Então, aos 6 anos, tu ainda estavas a criar O Senhor dos Anéis? Uh, então, o filme em 2001, no ano a seguir, 2002, saíram os v, uh, VHS. E foi aí, devia ter 7 anos, que eu vi o filme em VHS e desde aí que tinha acompanhado sempre. Ou seja, depois saiu o segundo, saiu o terceiro. E era aqueles filmes que nós viemos sempre em casa, eu, minha irmão, os meus pais. E depois, eu não fui logo para os livros. Eu comecei a jogar os jogos que saíram hum, sobre o, o, os filmes. Aquele Battle for middle -earth, que era de estratégia as duas torres, o regresso do rei, então eu gostava muito de jogar aos jogos. E o que me cativou nos jogos era, havia lugares e personagens que não estavam nos filmes. Então eu perguntava, será que estes lugares e personagens foram criados para os jogos? Ou se eles existem mesmo? O que é que há por trás disto okay. tudo? Então se vocês se naquela altura em que não havia wi-fi, eram aquelas pens da, da TMN e tal, no... <risos> <mim, não dá risos> yeah. que a gente punha nos computadores. Muito limitado aquilo que tu ias e aquilo botava-se tipo no móvel. E o Café. Exato, aquilo no instante ficava, ficava sempre lá fora, se aquela, aquela notificação do yeah, yeah, yeah. <risos> E então uh, eu usava a minha net para ir procurar sobre esse lugares, sobre esses personagens. Eu nunca num caderninho tudo quando estava a jogar e depois ia para a internet, sentar-me à frente do PC. E depois aí é que comecei a ver: okay. mas, há não, livros. Eu, eu sabia que havia livros, mas ok, deixa estar aí. E eu quando descobri que havia Olha, um microfone de mão. Se a tiver? É que precisas de um microfone de mão, okay. afinal. Desculpa, estou a te interromper. Não faz mal, não faz mal. Mas pode, mas mas pode continuar. Mas pode continuar. É só uma questão <risos> técnica. Ok. Uh, então, pronto. Eu comecei a ir à internet, fazia as pesquisas. E vocês estão a ver quando estão no Wikipédia? Super fiável, não é? Em que clicam no link. Abro outro link. E esse link essa página tem mil e um links. Então vocês abrem páginas, abrem páginas, abrem páginas. E eu pensei, eu preciso de ler os livros. Eu preciso de ler a fonte disto. Uh, então, eu, na altura, eu tinha okay, pá, aí uns 14 anos, já era... Passou alguns anos, 13, 14 anos. Comecei a ler os Senhor dos Anéis. Uh, fiquei fascinada. Há muitas pessoas que se queixam de Tolkien ser muito descritivo. Uhum. Mas tu gostas? Eu eu não fechava as olhos porque estava a ler, né Mas vocês estão a ver quando vocês começam a imaginar para dentro e imaginam cada detalhe da, da escrita uhum. do Tolkien. Eu fiquei uh, super facta. Pensava assim, porque é que eu não li isto antes? Então foi O Senhor dos Anéis, foi Hobbit, foi Silmarillion. Então, e todos? Já li praticamente todos, sim. Okay. Há muitos que eu tenho ali na estante que estão só pronto, à espera de serem lidos, mas basicamente as obras de Tolkien eu já li praticamente tudo. Uh, porque nós pensamos que só existe o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas Tolkien escreveu muito mais para além disso, porque ele quando morreu em 77, 63, o filho dele, o Christopher Tolkien, ele ficou encarregado de... Da, da, do trabalho do pai sim, dele. Sim, sim, sim. Então ele foi publicando tudo posteriormente e agora ainda este ano vamos ter um livro novo que é o de Fall of Númenor que é sobre a Segunda Era, Pronto, está um bocadinho relacionado com a série que são escritos do Tolkien que se vão ser juntados nesse livro que fala só sobre a Segunda Era. Então basicamente Tolkien deixou muitos escritos por aí porque para ele criar a Terra-média era muito mais do que escrever livros, era, era o trabalho uhum. da vida dele. Então ele estava sempre a escrever, ele mudava a história, ali aqui mudava aquilo que ele já tinha escrito há não sei quantos anos atrás. Então aquilo era um trabalho de uma vida. Então é daí que têm vindo a sair esses livros que nós temos até os dias de hoje. O, entretanto, o Christopher Tolkien já morreu em 2020, mas temos outros Tolkienistas, que é o que se chama o pessoal sim, sim, sim. que Tolkienistas, Tolkien. Né? Uau. Tolkienistas, yeah. uh, Então é daí que têm vindo a sair livros eles pegam nos escritos do, do, do Tolkien, né? juntam e fazem uma introduçãozinha, notas, e temos tido até à data sempre livros, livros novos. E para quem não sabe, isto é um, apesar de ser em livros, ele criou todo um universo. Exatamente. Porque ele, ele criou mesmo uma, uma língua, havia toda uma ideia, ele fazia mapas, ou seja, era, uma, era mais do que só escrever livros, sim, era uma construção do universo. E é interessante, por exemplo, o, o Hobbit, pelo menos contaram-me, isto aqui são fontes, é street knowledge, digamos, é. que me contaram lenda que... Uma lenda urbana. Sim, uma lenda urbana, que diziam que ele primeiramente escreveu os livros, o Hobbit, como fosse um conto infantil para o filho. Depois mais tarde é que, ou seja, ele escreveu o um livro para para os filhos, para o filho. Depois é, que, disseram, é pá, que, algum amigo dele teve a oportunidade de ler isso, não, isto é muito bom para isto. O oh miúdo tens tens turpa. Tu confirmas Inês? Exato. Então, o Tolkien, ele começou mais ou menos a escrever sobre a Terra Média, uh, na altura da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien tinha lutado na Batalha do Somme em 1916 e depois ele sofreu de febre das trincheiras e ele teve que voltar para a Inglaterra uhum. e foi nesse período que ele começou a aprofundar-se um bocadinho nas lendas da Terra Média. Só que eram lendas que não tinham nada a ver com o hobbit. Ele começou a contar aos filhos uma história de um hobbit. Ele tinha encontrado essa palavra e um dia estava a corrigir exames, que ele era professor em, em Oxford, e um dia escreveu numa página In a hole in the ground there lived the hobbit. Num buraco no chão vivia um hobbit. E ele assim, ok, vamos começar uma história sobre hobbits. E ele contava a história aos filhos, como tu, como tu tinhas dito. Ele contava e até mesmo quando... Ele tinha contado uma coisa no dia anterior e, e mudava no dia a seguir, quando estava a contar a história aos filhos, eles corrigiam o pai. Pai, olha que não é isto, não é assim, é, é diferente. Uh, e daí depois, lá está, é que se viu o potencial que o Hobbit tinha para ser lançado enquanto livro e foi aí que os Hobbits foram puxados para a Terra-média, onde não havia Hobbits de todo. Tanto que depois do Hobbit ter saído, uh, começaram a pedir uma, uma sequela, que foi daí que surgiu o Senhor dos Anéis, Hum. Só que o, Tolkien, o, o Hobbit, lá está, ao início, como não era um Hobbit uma história para fazer parte da, da Terra-média, no legendário, que é o que nós chamamos a, a mitologia de Tolkien, o Tolkien teve que... Ele até reescreveu o um, um Hobbit, uh, para encaixar melhor na Terra-média, e depois daí é que surgiu os Senhores Anéis... então é uma última contadora de histórias, tu podias ser tu <risos> a escrever. A, tu, escrever. Tu, agora foram lançados novas, lançadas é... novas edições de, dos é... livros. Estas aqui com, com as capas da série, é. Pode, uh, Posso mostrar? mostrar? Pode é fantástico. É isso, estão muito as giras as capas. É. Eu, eu vendo muito por capas também. Tu gostas também de talícia, as capas? Uh, também, também. Sim, há é aquela um... frase, não julgá-lo pela capa, mas... Tipo, eu julgo é ah, assim, um um um pela Pelo Tolkien a gente compra capa. só por saber e que é toque. é, é pai. Olha, vou... tu fizeste uma tese de mestrado... Não, não, calma. Estou a trabalhar nisso. ainda não, Estás a fazer a tese de mestrado? Vou começar agora... Alguma coisa na tua vida não está relacionada com Tolkien? Tipo, o teu marido ou namorado ou namorada veste-se de Tolkien também? Não, ele gosta, mas ele não gostava assim de santo como do não, não é? Não, agora imagina aí, tipo cosplay. <risos> não, cão, não. Eu partilho até, o meu cão chama-se Gandalf, eu por acaso. Está de sério? Chama-se Gandalf. A sério? <risos> eu agora mostrar uma foto. Eu ter de mostrar. Está de uma barbinha branca. É cinzento? É, é, é. Ai, quer ver? É é, ver. Porque... Ah, ah, é ele... É lindo. Assim, não, por acaso o meu cão chama-se Mickey, passar. então. Ah, Mickey! Nada. <risos> a única coisa... <risos> Que podia ter um nome do Sr. Presidente, <risos> não, não tá. Ok, daqui a pouco. Já pronto. estás a ver a série, já começaste a ver a série. Esta série que custou 400 milhões de dólares, a sua produção. Foi a série mais cara. Mais cara todos é, os é, tempos. Estou a dizer que tu é o melhor de todos os tempos. Mas é a série mais cara todos os tempos. Não, facto. isso é fácil. Não é. é já começaste a ver? Então eu fui à Premiere em Londres. É pá, hum, a gente pensou. Pela, pela Amazon. <risos> é. Fui. Então, a Amazon Prime. Exato. Fui, a série, a série estreou no dia 2 de madrugada. Eu fui na terça-feira à tarde. Estive na Leicester Square, uh, na, na, passadeira, na Passadeira Vermelha. Tirei fotos com os atores. E roubar o... o anel também, porque tu tens o anel ao peito. Exato. trouxe -te lá lá. Yeah, roubei, roubei do set. Yeah. <risos> só podia, só podia. Uh, yeah, tive, tive a oportunidade de ver antes, uh, antes de estrear. Depois, antes já vi mais três vezes. Mais três Tudo. vezes. Então, vi quando estreou na televisão. Depois vi para prepararmos uma live para o canal. Né? Obrigada, não. Faquito. Uh! Pimba. Desculpa, podes, podes. Então... Vi depois quando estreou, vi depois quando, quando estive a preparar a live para fazermos no, no TT, né? que saiu logo na sexta-feira. Por isso, quem quiser ver o live sobre os anéis do poder, a, a série estreia de, quinta, de madrugada de quinta para sexta e nós fazemos logo a live na sexta-noite. à noite. Assim... Ok, depois, logo assim. É assim, tem que ser assim. Uhum. Uh, e depois vivo mais uma vez com o meu namorado, pronto, por isso já vi para todos. E como é, como é que tu te sentes? Ou seja, é um universo tão grande, ou seja, há várias reinterpretações, várias novas personagens também. Como é que tu sentes? Ou seja, tens os livros, depois tens os filmes, agora uma série. Achas que, por exemplo, mesmo a, a, a, depois a prequel do, do Hobbit, achas que é sempre... não ficas como fã, com um certo receio do um género que é uma, não é, é a ideia de profanar uma, algo já criado, não tens um bocado esse receio? Todos nós temos, de facto, e a série da Amazon tem sofrido um bocadinho de hate por causa disso porque basicamente só para vos contextualizar a série da Amazon passa, do Prime Video, né, os Anéis de Poder passa-se na Segunda Era uhum. e o Tolkien escreveu a era que ele escreveu menos coisas. Nós basicamente temos o Senhor os dos Anéis e nos apêndices na parte final do regresso do rei tu tens os apêndices onde tu falas sobre os calendários, as línguas uhum. criadas, os povos e nesse apêndice tens lá a cronologia da Segunda Era, mas tens por anos, está a ver, tens uma coisa muito muito resumida. E, basicamente, como os únicos direitos que, que o Prime Video tem para a série é os Senhor Anéis e o Hobbit, eles não podem ir às outras obras claro, do Tolkien okay. buscar muita informação. Então, basicamente, o que eles vão fazer é pegar nessa cronologia e contar uma história dentro dessa cronologia. Ah, ok. isso é sempre fundamental ler, ler os livros. É, não, os livros é, é, é, é uma experiência completamente diferente. Okay. Por exemplo, muito do que nós vemos na série é inventado. Eles tentaram pronto criar alguma lógica. Claro que há coisas que nós concordamos, enquanto né, amantes da obra e pessoas que estudam obra todos os dias, Há coisas que nós concordamos, há outras que não concordamos e que achamos que é desnecessário. Mas temos que pensar sempre, é uma adaptação. Quando os filmes do Peter Jackson saíram, inclusive é o Hobbit, eu pessoalmente não gosto, mas adoro os dos Anéis. Não gosto do Hobbit. Então posso eu dizer vou... mal também, uma vez eu fui ao cinema e saí a meio para ir comer mais pipocas e não voltei. A sério? <risos> é que, mas eu, eu, o Hobbit foi ver ao cinema aos três e o segundo Não o, o que? Eu... O último da família do Mas eu gostei porque eu vi a Sherlock, Sherlock, a série com o Bernard de e o outro, esqueci do nome. E ele é o dragão, o Bernard de e o Obi é o ator. Olha, Muito obrigado por ter estado com a nossa Para quem quiser seguir o canal, é só ir a Tolkien É, Tolkien Talk, exato, Tolkien Talk nas redes sociais todas: Facebook, Instagram. Twitter e YouTube, que é o principal. E todas sextas há um novo live sobre o episódio. E também leiam, porque ler faz bem. Exato, leiam os livros porque é fundamental e há sempre muito mais informação. E nós temos vídeos quase todos os dias da semana no TT. Por isso, é tudo sobre Tolkien. Grande Inês, A melhor série Estavas nervosa tens imenso talento para a comunicação. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada.